Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Porra, mano, vou mostrar pra vocês aqui É um bagulho bem da hora que aconteceu hoje, domingão Meus dois reais virou 150 amanhã Você acredita no bagulho desse? Não sei se você acredita, mas eu vou te mostrar Segue o raciocínio, esse vídeo aqui Ele tem uma intenção, cara, de te inspirar só De falar, mano, é possível é, São jogos, esse, tudo isso que eu fiz foi no futebol real mas é um conceito que eu trago há muito tempo comigo. Eu já falei sobre ele aqui no canal várias vezes. É, baseado no, no futebol virtual. E muitos muito eu falo, cara, dá para fazer no futebol real. dá para fazer no futebol virtual. Então, cara, eu fiz meu domingo hoje de Páscoa. É, com o um celular, cara. Vendo os jogos na TV. Com meu filho, com a minha esposa. Assim, sem estresse nenhum. Cara, eu fiz 150 reais. Eu até, antes de mostrar para vocês, vou até abrir outra aba aqui só para não. É, não deixar o bagulho Já separei ali as entradas o poder disso né Vou mostrar aqui para vocês o histórico ganhos em perdas últimas 48 horas porra 400 conto no final de semana né velho então esse vídeo é para isso cara acredita beleza acredita se inscreve aqui no canal me ajuda, né, jogador? Me ajuda. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como que foi esse domingão de Páscoa aqui em casa. Bom, eu comecei com 1,94. Esse 1,94 eu postei no jogo do Valladolid. É, não vou lembrar todo o raciocínio da hora do jogo, mas eu achei que ia sair pelo menos dois gols no primeiro tempo. Aí saiu um, virou 2,87. Beleza. Aí eu vim pro jogo do Leeds, Crystal Palace. É, eu apostei também que ia sair no primeiro tempo mais de um gol. Aqui bateu, né, saiu mais de um gol no primeiro tempo, então virou 4,60. Aí 4,60, eu continuei no jogo do Leeds, que estava um jogo bom, então eu falei, pô, vai sair mais de dois gols, mais de dois gols e meio. É, então bateu over 2,5, 4,60 e virou 5,92. Aí o jogo do Betis, que eu estava vendo ao vivo também, é, Tava 0x0 a, a hora que eu entrei, falei, cara, esse jogo está com uma carinha aí para sair uns dois gols, pelo menos, né? aí entrei no, nesse mercado que a gente quer para asiático, virou 5,92, virou 8,44. Aí, foi para o 8,44 e o jogo do Liverpool. Cara, aqui eu fiz uma entrada muito ousada, muito ousada mesmo. A é, Arsenal está voando e o Liverpool está voando uma merda. Falei, cara, eu acho que eu vou meter um over 2,5 no primeiro tempo, cara. Peguei mod gigantesca, 2,75, meus 8,44 viraram 23,21. Aí meus 23 e 21. Eu fui pro jogo do Almeria e do Valencia, Tudo isso assim, ó, na TV, tipo, vem do jogo. Aí, mano, Almeria e Valencia, os dois times, mano, brigando pra não cair, desesperado. Virou 0x0. Falei, mano, vai sair uns dois golzinhos, porque um time vai fazer um gol e o outro vai ter que se abrir. Não tem escapatória. Aí, mano, e fez a entrada também, ó, de boa, 50, 23, virou 34 e 82. Aí, Palmeiras e Água Santa, pô, tava muito na cara aqui, muito, muito. Essa entrada já tava na minha cabeça muito antes de jogo começar. Bom, um golzinho no primeiro tempo, pelo menos vai sair. Aí, eu fiz essa entrada, saíram dois, né? Bateu, então, meus 34, virou 52. Aqui, Atlético Mineiro, que era o jogo. O jogo começou depois, se eu não me engano. Eu não lembro muito bem os horários, mas, pô, Atlético Mineiro e América. O Atlético ganhou o primeiro jogo, né? Jogava pelo empate, falei, mano, o América tem que ir se abrir. O América, se o América fizer um gol, o jogo vai pegar fogo. Mano, dois gols vão sair nesse jogo. Bateu também, 52 virou 70, né? Aí aqui o jogo do Fluminense. Mano, eu fiz a entrada, já tava 2x0 pro Fluminense. Fluminense voando por cima do Flamengo. Falei, cara, acho que vai bater um mais de três. Aí o que aconteceu... Pumba, virou. Eu fiz essa entrada, tava 2 a 0 né? Como tá funcionando aqui pra vocês? Tava 2x0. Eu falei, cara, mais de 3. Porque que eu pensei aqui? Pô, se sair só mais um, eu entrei no mercado asiático. Se sair só mais um, eu já me protejo. Já não tomo head. Aí esse 70 saiu mais. Aí eu entrei com esse 70, virou 92. E aí, simultâneo a isso, eu fiz essa. Não, não, essa eu fiz essa outra entrada que a Bet não, não pagou ainda, mas vamos lá. Então, o raciocínio foi esse: 70 aqui, virou 92. Aí eu vim pra cá. Aí, quando, quando bateu. Quando bateu quatro gols no jogo, né? O Fluminense foi 4x0. Tinha mais uns 15 minutos de jogo. Eu falei: Ah, mano, quer saber, velho? Eu vou meter esses 92. Era 2 um, era reais, velho. Vou meter esses 92 aqui. pumba no mais 4,5, meio Flamengo fez o golzinho lá com o lateral esquerdo, esqueci o nome dele, ou seja, meus 2 reais viraram 150 reais, 145 reais, e assim que a Bet me pagar, amanhã eu continuo, vejo mais um jogo ou saco também, não sei. É só para mostrar pra vocês que é muito possível, muito possível. Não é fácil, não é... Cara, não é do dia pra noite ter essa percepção de analisar o jogo, saber o que vai acontecer, mano. É difícil, mas não é impossível, velho. Né? Não é impossível. É o recado que eu quero deixar. Não é impossível. Valeu.